Escutem o que eu digo, isso não vai dar certo Até eles pedirem perdão <risos> Escutem o que eu digo, se elas não recuarem Ficaremos firmes nessa decisão é, Mãe, você parece não escutar Tudo que eu estou contando No fundo eu sinto muito Eu só queria Depois de tudo que aconteceu, nos expressamos nos tão mal. Vou é pedir desculpas, pois não é tarde. Nos expressamos tão mal. Porque eu quero muito a nossa amizade. Nos expressamos tão mal. DIGA COMO ACABOU CONTINUA